Olá, educadores, bem-vindos ao último tema, unidade 7, compartilhando informações. O último tema, o tema número 40, publicando um trabalho científico. A gente não chegou a publicar um trabalho científico, mas a gente chegou aqui na escola a fazer uma divulgação entre os alunos, né? tanto que a gente fez até uma confraternização, comes né? e bebes, claro, com refrigerante, nada, nada com álcool, longe disso da escola, nem pensar a gente fez os combos e bebes, mas antes a gente fez uma, uma, uma, um compartilhamento de informação que foi onde os alunos apresentaram o trabalho de forma oral, apresentaram sua pesquisa. Teve aquele momento de vergonha e tal, e alguns alunos me perguntaram, professor, a gente vai publicar esse trabalho? Eu falei assim, é, se depender de mim, publica. A gente vai ver em um, um, um análise de eventos, vai ver eventos como tem a a, a Bioficma, que é uma feira que nós temos aqui, tem então, alguma é técnica, mas não está aparecendo para vocês, Biofigma, né? A feira de é, Biologia, Física e Química, né, que da, da escola que é chama de Biofigma. Uh, pode publicar também na. como é o nome dela? No Cienato que eu já falei, ou em revistas, enfim. Tem aqui é, para vocês, educadores, tem um site que eu botei da plataforma Sucupira. E aí vocês podem ver, observar revistas que publicam esses trabalhos. Tem uma revista do Distrito Federal, da SEDUC do Distrito Federal, se eu não me engano, é da SEDUC, que publicam artigos oriundos de trabalhos feitos por alunos do ensino médio e do ensino fundamental. Aqui na SEDUC, se eu não me engano, tem a, a, a SPI, né? e estão fomentando o desenvolvimento da revista científica também. Então, assim, se no seu estado, no seu município não tiver, você pode muito bem juntar esses trabalhos dos alunos. Olha só a ideia que eu estou dando, junta o trabalho dos alunos, e faz. É, cria os anais de publicação, todo ano a, as turmas publicam né, os, os anais de, de ciências, os, os anais da escola, né, e tem sites como, por exemplo, a, o Amazon, né, que faz essa publicação. Ah, Matheus, mas não é uma publicação oficial, é, tem, tem um ISBN que não é oficial, mas estiga, mas estimula o aluno a produzir. E o aluno vai ver, nossa, tem um trabalho aqui que está na Amazon guardado, nossa, que bacana, né? ah, vai ser gratuito, vai ser, mas, poxa... É bom estimular, essa produção tem que ter um escoamento, tem que ir, ir para onde. Tanto que uma das maiores cobranças dos meus alunos foi isso. O professor não deu tempo de publicar. E agora? Eu falei, agora vai. Vamos publicar. Depois que eu acabar de defender o mestrado, a gente vai correr para publicar. Tem muito aluno que se contenta em aprender o conteúdo e depois esquece a publicação. Vai ocorrer isso? Super vai ocorrer. Mas tem de uma equipe de cinco alunos, tem dois ou três ali que ainda querem publicar, que querem correr... Tem equipes que chegaram para o gente não quer mais não. Tá bom, aqui a gente aprendeu, a gente sabe o que é pesquisar e não quer publicar. Eu respeito também isso, tá? Mas se você quiser transformar na sua escola, na sua instituição de ensino, isso como uma avaliação, é bom porque for, é, fomenta, força o aluno a produzir o artigo científico. né A publicação aí depende depois do pós. né E se você for publicar numa revista científica, tem... A avaliação dos pares a cegas, tem muito ajuste, muita pontuação, tem aluno que não aguenta e desiste no meio do campo, não fica estimulado, mas tudo é uma questão de um trabalho né, de professor, bibliotecário escolar, junto com os demais professores, gestão, e por aí se vai, tá? Uh, observe também as regras de publicação nesse periódico científico, o que vocês vão fazer para que vocês se deixem alinhado, porque não é o meu modelo de artigo científico, não é o modelo final você vai dizer, se assim, eu vou mandar esse modelo para uma, para uma revista, a revista pode negar porque você mandou desformatado. Tenha cuidado de em relação a isso. E tem uma coisa a mais: o tema número 40, para o aluno, não é o último tema. Essa é a surpresa. Se você folhear, tem um tema chamado unidade de surpresa. Nessa unidade, eu disponibilizei um Google Forms, que vai ficar aberto para os alunos. Essa unidade, os alunos vão se autoavaliar quanto ele tem de conhecimento em relação ao letramento formacional. Só que de uma forma objetiva, claro. É um forms, é um formulário, eles vão fazer uma autoavaliação. Você pode muito bem, se você for imprimir o livro todo, bem. Se você não for imprimir o livro todo, né, o material todo, você pode retirar essa parte e pegar o meu forms como modelo que eu disponibilizei para vocês e gerar um novo forms. Não tem problema nenhum. Esse forms ele avalia de forma objetiva, né, de forma quantitativa, e você pode estabelecer um parâmetro qualitativo, enquanto o aluno aprendeu. Você pode aplicar esse form antes e depois, e pontuar, claro que essas respostas vão ficar na minha base de dados, mas você pode copiar o Google Forms para você e utilizar na sua base de dados, não tem problema nenhum. Tanto que eu não coleto informações pessoais. É a série, só, que o aluno se encontra e ele desenvolve. Né? Até porque eu quero compreender né, quem é que está utilizando essa, essas informações, se é o primeiro ano, segundo, o terceiro. Né? É, é algo que eu desejo ter para um futuro. Né, informações que eu desejo ter para o futuro, mas eu não vou pegar e-mail, nada disso a ninguém, tá? Então fica aberto com uma sugestão. Você pode utilizar ou não, é uma unidade de surpresa. E eu deixo para os alunos assistir uma vídeo aula que eu vou explicar né, sobre é, o letramento formacional, o que eu vou falar para vocês agora e sobre o FORMS Então, assim, finalizando a unidade 40 e finalizando o material de dados, o letramento formacional, segundo a professora Gask, né, é um processo. Tem Bernadette Campelo que fala sobre letramento informacional enquanto construção de habilidades e competências. Tem a ALA, que é o documento da American Library Association, de 98, que é um modelo já antigo, mas é a base do letramento informacional. Né? Tem Pouso Office, de 74, que fala sobre isso. Porém, é, os parâmetros que Gask traçou, ela traça como se fosse uma sequência didática. É o trabalho de 2012. Gask 2012 é até é um livro chamado Letramento Informacional baseado na tese dela. Que, se eu não me engano, é de 2008. Então, ela traça os parâmetros que começam lá dos quatro aninhos, é, dos quatro aninhos, lá da educação infantil até agora. Ou seja, o aluno que conhece quem é o autor, o aluno que sabe identificar onde é a biblioteca escolar, o aluno que sabe identificar qual é a importância da biblioteca. Então, assim, em uma escala evolutiva, daquela mesma forminha que a gente trabalha em português e matemática como uma sequência didática, ela prepara todo esse conteúdo. Ela não chega a trazer um livro desses para o aluno. né? Ela traz umas orientações em um livro para, um prof, para os docentes, mas ela não chega a trazer um livro com é, conteúdo didático. Temos é, livros didáticos como é, Information Literacy, da Sarah Armstrong, né? lá dos Estados Unidos, que ela traz um livro didático para o professor aplicar com o aluno. No caso, são, ela dá exemplo de tarefas para aplicar. E foi onde eu me inspirei para fazer, me inspirei na parte física, para elaborar esse livro e na parte toda de sequência de dados que eu me inspirei em gasto, no caso foram meus referenciais. E na parte da escrita mesmo, das atividades, eu me inspirei também em um é, QuexRuby, Quex Rubi Information Literacy. É um aplicativozinho que tem na Apple Store e tem na Google Play, é, na Google Play Store, né? Que é do pessoal das Filipinas, que lá trabalha o letramento informacional. Mas o letramento informacional tem na Espanha, tem em Portugal, tem na, na, na Austrália, né? Tem vários parâmetros, tem modelos. Enfim, vocês podem também pesquisar e depois entrar em contato comigo a gente troca é, fichinhas sobre isso. O que eu quero é, fomentar aqui é que no Brasil ainda não existem existe os parâmetros de gás, mas não existe um material assim, didático. E assim, se vocês puderem utilizar esse material não para benefício meu, mas para benefício dos seus alunos, né, fomentar com seus alunos, ou se vocês não puderem aplicar o um material desse, quiserem adaptar, tal, citando, claro, o meu trabalho, né, é de bom grado, porque os alunos vão ter um, uma, uma, um empoderamento. Eu digo isso porque eu comecei com alunos que no primeiro questionário tiraram 5, e a nota maior do primeiro questionário, se não me engano, foi 80, 85. O último questionário teve gente que tirou 100, 100%. Eu apliquei 20 questões, cada uma valendo 5 pontinhos, para ser um percentual. Então, se era, eles tiravam 10, era 100%. Né? Então, cada, um, cada questão ficou valendo 5% de conhecimento com a mestra de tudo que eu falei sobre... Você pode até ver o questionário sobre questões da ABNT, da citação direta curta, longa, citação indireta, né? o APUD, quem é que cita quem. Então, assim, foram conhecimentos, é, perguntas genéricas de conhecimentos genéricos. Os alunos responderam antes e depois. O aluno que menos tirou pontuação, se eu não me engano, tirou na escala de 30 ou 35. Para quem tirou 5, a gente teve uma escala evolutiva, ou seja, o quadro de deslocamento de, de aprendizagem foi superior. Tiveram questões que eu, eu trabalhei no Forms, que vocês podem acessar e podem ver, que eu botei: Ah, essas perguntas aqui é certo, ou, quais são as fontes de informação? Eu botei várias fontes de informação e botei: Todas as alternativas estão corretas, ou seja, o aluno priorizou uma. E não priorizou outros, mas na verdade todas as alternativas estavam corretas. Então, é, é, é, foi algo assim, um questionário que saiu da, da pergunta 1, da pergunta simples, até a pergunta de número 20, que foi uma pergunta mais complexa. E aí eu analisei de uma de escala evolutiva o aprendizado dos alunos. Você pode fazer isso na sua escola, em sua instituição de ensino também. Então, assim, eu desejo a vocês um sucesso, um forte abraço, que vocês realmente consigam aplicar esse material. É, eu fico muito feliz emocionado também de saber que esse material está saindo de um mestrado, não é um trabalho de doutorado, parece, parece que é algo faraônico, porque eu escrevi muito, né, mas não é uma tese de doutorado ainda, é um trabalho de mestrado que eu fiz com muito amor, muito carinho, né? fiz investimento em microfone, fiz investimento em câmera, fiz investimento em equipamento... né? É, as luminárias que nós temos agora aqui filmando foram feitas de forma manual por um rapaz que, nesse momento, ele não se encontra mais nesse plano, né? Ele já faleceu, foi trabalhar aqui junto com a gente aqui na escola, ele era muito proativo. São as luminárias do Laboratório Tecnologizinha de Comunicação, lá do Então, assim, são pessoas que nos ajudaram de forma direta e indireta a construir toda esse, esse, essa estrutura e chegar onde a gente chegou. Então, eu espero que vocês aproveitem ao máximo. Não hesite né, em ficar com dúvida. Venha, tire sua dúvida. Fale conosco. Né? O e-mail que estou deixando é o meu. O do professor Pablo Boaventura, que é meu orientador, que leva o nome aqui no trabalho. Né? Ele é meu orientador. Então, assim, qualquer coisa, se tiver dúvida, eu vou falar com ele. E aí eu quero caminhar rumo a um doutorado. Eu espero que vocês utilizem esse trabalho. Né? Tirem suas dúvidas, porque o próximo passo no um doutorado, com fé em Deus vai ser desenvolver um material para você, professor. Um material exclusivo para você. Não um guia didático, mas um material, um curso. né Praticamente um curso onde você vai se empoderar na informação. Você vai poder ter acesso ao letramento informacional. Como eu tive curso de letramento informacional ao decorrer da, da minha formação no mestrado, eu quero desenvolver um curso para você, professor. Um curso certificado bem bacana. Mas isso é uma coisa que eu vou descansar um pouquinho no mestrado para depois entrar no doutorado e preparar esse curso para vocês, tá certo? É um sonho meu e espero eu é, conseguir alcançá-lo. Então, eu desejo meus parabéns por chegar até, chegar até aqui, desejo muito sucesso para você, para toda a sua equipe gestora, seja aqui do Nordeste, do Norte, do Sul, do Sudeste do país, do Centro-Oeste, ou até mesmo de fora do país, você que esteja nos assistindo de outro país, esteja usando né, a tradução de Legendas, que é esse material, a gente está tentando legendar ao máximo para que você possa assistir, enfim use e abuso do material. Estamos aqui às ordens, né? E estamos aqui para servir. Muito obrigado. Eu tenho uma religião, né? Eu tenho uma crença cristã, então fica com Deus e até breve em algum encontro por aí nas estradas da vida. Até mais, pessoal. Muito obrigado.